Mais importante é a direção. Olá a todos, tudo bem? Alexandre Silva por aqui, é, iniciando essa nova temporada, aonde pretendemos fazer aqui uma série de vídeos que no final a gente vai juntar todo, todos os outros todos os vídeos produzidos tá pra produzir aí um ótimo filme um material de qualidade aonde você mecânico aonde você reparador ou até mesmo ajudante de mecânico tem que estar tá em ambiente de oficina tá certo é para poder absorver e para poder aplicar de forma eficiente segura é, o que vamos falar e abordar aqui, que vai ser acerca é, desse tipo de conversão. A gente chama isso de conversão. Assim como tem a conversão dos sistemas elétrico-hidráulico para hidráulico, é, existe maneiras também em alguns sistemas hidráulicos a gente converter determinada peça ali, componente, né, do sistema para um sistema mais barato, um sistema mais acessível, um sistema onde é, existe maneiras de possíveis reparos, reparos posteriores, certo? E então com isso a nossa intenção aqui é a de ajudar de alguma maneira o primeiro nosso colega parceiros mecânico, tá? O meu muito obrigado pelo seu... Compartilhar, curtir, se inscrever no canal é, Comentar, fazer esses comentários aí saudáveis Comentários positivos, comentários construtivos Comentários que nem sempre está de acordo com aquilo que a gente fala Que é assunto do canal Mas é construtivo de alguma maneira Certo? Comentários desse tipo são bem-vindos Não comentários que a gente recebeu de um certo vídeo Em que a qual fazemos falando acerca... É, é, desse serviço que podemos aplicar e podemos oferecer aí para os nossos clientes, certo? É, veio aí de algumas pessoas maldosas, né, de São Paulo, é, é, é, criticando muito a gente, falando muito mal a respeito desse serviço que a é qual fazemos aqui. Serviço esse que não foi inventado por mim, eu não construí esse serviço eu não idealizei não sou idealizador existe outras empresas aí muito forte muito potentes no brasil que produziram começaram com esse trabalho porém não fazem esse marketing certo digital por meio dessas plataformas do youtube a não ser Empio a Empio sim ela fala né tem lá um pessoal lá que eu já vi alguns vídeos falando a respeito Desse kit de, que, que faz a conversão é, é, da bomba dos sistemas, né? Parte do sistema ali da bomba do Honda. Então ele, ele modifica o tipo de bomba que é aplicada ali, certo? Da original para uma bomba nacional ou uma bomba de melhor acesso que tenha disponível no mercado que chega a sua capacidade bem próxima da original, certo? então a gente vai falar sobre esse detalhe de tudo mais nesses vídeos tá e a intenção aqui é de ajudar colaborar contribuir para que o acesso venha a ser liberado certo sem senha sem pegadinha é, sem pagamento né porque cobra-se muito por é, transmitir esse tipo de informação e eu de alguma forma também ganho, eu não vou dizer que não vou ganhar, mas eu ganho de alguma maneira, com o YouTube, você visualizando, compartilhando, nos dá incentivo para continuarmos e produzindo esse material. Assim como este, temos muitos outros assuntos a tratar e a falar para os nossos amigos mecânicos. É, temos também alguns alunos né, é, do nosso curso que a gente disponibiliza aí, que dá o básico aí acerca... É, é, desse tipo de de serviço que é oferecido que pode ser oferecido aí nas oficinas mecânicas principalmente oficinas que lidam com suspensão auto certo é, oficinas mecânicas de uma maneira geral sempre possuem as ferramentas adequadas e as que não têm podem adquirir facilmente tem que ser mecânico então é, é, é, se você porventura chegou aqui por meio desse título, né, por meio desse chamado, é, e não é mecânico, eu digo para você não tentar, porque você pode é, criar um problema para si que vai ser difícil depois de resolver, para alguém resolver para você, tá certo? Então, leve para alguém é, minimamente capacitado, especializado, que possua ali os ferramentas, né, adequados para poder realizar esse tipo de serviço que vamos demonstrar aqui está aqui na bancada né algumas peças em que a estão dando início aqui a essa série falando sobre é, o kit conversão para bomba de direção do Hondas é, é, civic Honda civics de 2006 a 2010 é né, um problema crônico que em todos os Hondas do país né, é ele só concorre com os Rondas 2010 em diante. Que direção elétrica, né? De 2010 até 2012, me parece. Esse tipo de direção elétrica está produzindo muito barulho. Muitas batidas. E a gente já fez até, iniciou um projeto aqui no canal. Para falarmos sobre esse sistema também. De caixa elétrica. Mas ainda não chegamos aqui aos finalmente. É muita coisa para se reunir, certo? É, a gente... Não de tanto tempo e até mesmo recursos para poder estar tá levando esse tipo de informação aí para vocês. Mas no momento possível, né? Papai do céu há de abençoar a gente para dar essa condição de trazer para você, de primeira mão, o conhecimento técnico também, de uma possível solução, né? É, é, é, sem ter que importar a caixa, você tem que comprar de fora ou sem ter que gastar aí. Cerca de 10, 12 mil reais que é uma caixa de direção nas concessionárias Rondas do Brasil. Então, é, vamos ao assunto que é, que nos trouxe aqui, que nos traz aqui nessa, nesse momento, né? Nessa noite, dia, manhã, não sei de que horário que você vai ver esse vídeo, vai desfrutar certo de um pouco desse conhecimento que pode ser que te traga a solução aí, aonde você está. Tá então a intenção nossa não é de esterilismo, a nossa intenção não é de aparecer, a nossa intenção é apenas de ajudar alguém em algum lugar do país, espero que consiga alcançar e fazer isso. Tá jóia? Outro detalhe que a gente quer falar aqui é que esses vídeos vão ter poucos, muito poucos, alguns talvez nem chegue a ter edição, então se você está vendo pelo Youtube, certamente em algum momento você vai ver alguma edição em algum momento né contrário do contrário no final de toda a série porque vai ser uma série de vídeos que vamos fazer aqui falando desse assunto porque é detalhe por detalhe certo é você possivelmente vai ver o vídeo todo editado na sua estrutura total tá certo mas por enquanto é, sempre que postarmos, subirmos aí algum vídeo relacionado a esse assunto, vai ser a sequência, né? Então você possa acompanhar a sequência. Essa aqui é a segunda parte, porque a primeira parte falamos da nossa intenção. Demonstrei aqui alguns modelos de bomba, né? As principais, que é a original, a paralela, oferecida aí dos marketplace da vida, e aquela que a qual a gente vai falar a respeito, que é aqui transforma esse sistema num sistema barato, acessível, que é a bomba aqui, KYB, que equipa não veículos da Honda, mas veículos da Volkswagen, tá certo? É, você vai ver a logo lá, porque eu tô falando isso porque lá no vídeo dos camaradinhas lá, eles mostraram, né, uma bomba com a logo ali, Volkswagen, como se fosse a última coisa do mundo, é, são muito novos meninos, né? Então, deve ser por conta disso, é, não estão muito bem informados, saiu de alguns Senai da vida aí, nada contra o Senai, Senai é uma ótima instituição, mas as pessoas ficam meio que, já viu aquele bichinho que usa um negócio aqui assim, não enxerga nada à direita ou à esquerda? Então, aqueles meninos estão daquela maneira, certo? Estão é, muito tapados, e o camarada junto com eles, né com a certa experiência, né? agora dona aí de um, né, um, uma grande rede então for, foi na pilha foi na onda dos menininhos ali, né? então é você de uma hora vai saber do que, que se trata do que, que eu estou falando tá certo mas vamos seguir aqui então e vamos falar nos finalmente aqui desse componente da bomba de direção hidráulica que faz a conversão né, que entra com esse kit dá para utilizar outras bombas mas a pressão dela, a capacidade delas são menores, a que mais se aproxima da original é essa KYB sem bar, vamos lá, então vou virar aqui a câmera para poder mostrar aqui, iniciarmos né, essa trajetória é, desse assunto interessante demais, muito bem pessoal estamos de volta Estamos de volta aqui, já na bancada Certo? Aqui está De maneira bem geral Essa aqui é minha batuta, tá? Você sabe que é batuta, né? Então, só que é a ponta torta <risos> Não, não é batuta não É uma chave de fento fininha Que detalhes aqui eu quero demonstrar E como a gente disse, prometeu A gente vai falar muito acerca de detalhes Tá vendo aqui que diferença? Ó? Por exemplo Essa aqui é a bunda paralela Vendida aí no marketplace da vida, é uma bomba que é nova, três meses de uso apenas. Chegou aqui com dureza, chegou aqui com barulho, tá? Direção pesada e barulhenta. É, os meninos falou lá no videozinho deles lá, é, acha por 800 reais, acha até por menos, você acredita. Se você forçar um pouquinho e procurar tiver paciência, você acha isso aqui até por 500 reais. É, paralela paralela não é original não parece com a original essa aqui é a original tá com defeito então você já começa a perceber detalhes diferentes da original que é numa maneira né de um com acabamento certo que aqui parece que faltou sobrou mas aqui não tem nada parecido você vê percebe aqui o rolamentinho aqui uma esfera rolamento não perdão uma esfera, essa esfera aqui serve para poder passar, é, é fechar aqui a passagem onde foram produzidos os dutos ou os condutores de óleo que forma a pressão dentro da bomba, certo? A gente vai falar também disso lá dentro. Temos aqui essa, essa bomba aqui, também é paralela, cortamos ela, desvendando, e a gente destrinchou bem ela. Então a gente vai mostrar todos esses detalhes, mas percebe que aqui ó, na original não tem nada parecido aqui ó é não fica saliente nem a mostra essa esfera tá vendo são detalhes que a gente começa a perceber que tem diferença mesmo externamente da original a original paralela a diferença entre elas e internamente muito mais é onde que a gente recusa rejeita e, e, e não recomenda de forma alguma esse tipo de bomba tá joia? É, a gente não vai citar nome de marcas tá? que distribui essas bombas aqui tem uma bomba aí uma caixinha verde né? essa aqui eu não sei que caixinha chegou acho que chegou na caixinha branca mas tem da caixinha azul tem da caixinha vermelha <risos> tem uma série de caixinhas aí que vem com essas bombas mas eu acho eu acho, tá? que todas foram produzidas lá no Xing Ling, certo, você me entendeu aqui né, então eu acho que todas foram produzidas lá no Xing Ling, então é, vamos falar, abordar, inclusive eu tenho muito assunto aqui falar a respeito dessa, desse kit né? que aqui nos é apresentado, ó. É, então vamos falar de algumas coisas aqui que eu nunca falei e coisas que a gente vai pesquisar mais a fundo até se preciso for, para podermos trazer para você detalhe item por item dessas bombas de direção. Tá joia? Então aqui, para demonstração, aqui está aqui uma bomba original da Honda, produzida pela Showa, tá? Essa aqui chegou com muito barulho e já caindo um pouco já a pressão da direção, a pressão da bomba, deixando a direção dura, tá? Ela tá sem polia polia original dela tá aqui tá joia então ela tá sem polia mas é uma bomba ainda que já tá chegando nos seus finalmente tá é uma super bomba tá é uma bomba de capacidade excelente se você puder colocar a original manter a originalidade do carro é o que eu recomendo eu não digo que não vale vale sim a original só que o acesso mesmo para quem é possuidor de ronda principalmente 2006, 2007, né? 2008. Quem já tem o um 2009, quem já tem o um 2010, já tem mais condição, né? Costuma ter mais condição para poder possuir, colocar e trocar por uma original. E lá na Honda, na concessionária Honda do Brasil, aqui na nossa cidade é a Oriental, né? Honda Oriental. Certo? Fica ali próximo à Dutra. A rodovia presidente Dutra, então, essa eles estão ali. Eles têm ali essa bomba para vender. Se eles não tiver, eles fazem encomenda. Eles trazem para você em torno aí de R$4.000, reais. Essa pecinha aqui. Se você tiver condição de colocar joia, faça isso. Tá, por favor, faça isso. Que você vai manter todo o sistema aí bonitinho, né? É, é, é com a sua capacidade. A originalidade do carro, a coisa show de bola, e na venda eu não sei se vai valorizar mais o carro não, porque <risos> quase 5 mil reais, né, é um investimento bem alto, não sei se vai valorizar mais o carro, tá joia mas o que sei é que é uma grana que a maioria de nós seres humanos humildes, terrenos que somos não tem condição de se fazer, tá joia mas temos aqui uma opção tá joia, a gente vai falar a respeito disso aqui já já então tá aqui a bomba original a joia não é nova bomba já com defeito que a gente tirou tem um monte delas aqui eu agora vou passar a guardar essas bombas e vou fazer aqui um um painel vou fazer aqui uma prateleira aqui na minha oficina e vou tirar foto vou tirar foto dessas bombas vou, vou guardar todas enquanto estiver trabalhando nesse serviço eu vou fazer questão de guardar todas essas bombas que eu trocar eu vou guardar elas. Não vou jogar para lixo, não. Não vou jogar para o sucateiro, não. Tá joia? Eu vou usar isso aqui como é, exemplo é, de falta de atendimento, de respeito ao consumidor brasileiro. Tá joia? Isso aqui podia ser fracionado. Podia ser a preço que se fosse mil reais. Né? É um valor acessível. É um valor cômodo. Um valor que normalmente a gente faz esse serviço, presta esse serviço de troca, né? Venda dessas peças também, nova, aqui em nossa oficina. E carros aí tidos como populares, né? Então, é, eu, eu considero, não sei, não considero positivo esse posicionamento da dona Honda aí, né? Com seu fabricante Showa. É, não oferecer outras opções para o seu consumidor brasileiro, tá joia? Essa aqui é uma bomba paralela, parece com a original, né? Ai, me perdoa, encostei aqui no meu suporte, né? mas vamos seguir aqui. Como eu disse, não vamos fazer corte não, tá? Vai ficar assim, então vamos seguir aqui e tocar o barco. Essa daqui como eu estava falando, é uma bomba paralela, então, você pode perceber algumas características, até mesmo do material, o material que ela é produzida, é um material um tanto quanto diferente, essa aqui não está pintada não tá gente, ela é assim mesmo, ela vem assim, né? veio para o cliente, o cliente que colocou em outro lugar, não foi com a gente. E a propósito, eu devia ter feito um vídeo sobre isso, teve um cliente que trouxe uma bomba dessa pra gente trocar para ele, colocamos o óleo recomendado, tá? ATF semisintético Dexon 6, ATF Dexon 6 sintético, certo? PSF, ele trouxe o original lá, dito da Honda, o amarelinho, colocamos e a bomba que a gente tirou do carro dele, estava fazendo menos barulho que a qual que ele trouxe ele levou a bomba dele embora não podemos a bomba que tiramos é né? do carro dele ele levou embora não quis deixar com a gente aqui e aí não tem como fazer demonstração nenhuma e nem fizemos vídeo na ocasião mas eu perdi uma grande oportunidade que eu não quero perder mais qualquer momento a gente vai falar sobre isso aqui mas essa bomba aqui ela é vendida nos marketplaces da vida, né? É, eu posso citar os externos, né? eBay, é é AliExpress, Alibaba, né? Amazon, Mercado Livre, nacional aí, né? Mundial, mas é é, é mais conhecida aqui no nosso país, né? E outros mais vendem dessa bomba e essa bomba ela é de produção Xing-Ling quase que eu falo hein? <risos> xing ling tá então vem lá desse mercado lá então é... é eu não tô bem certo ainda se alguma distribuidora que coloca o seu lacre geralmente é colocado aqui ó o lacrezinho dela eu vou mostrar nessa aqui e ou é é, feito de alguma maneira com algum alguma retífica né colocado algum nome ou algum selozinho né ou alguma alguma material algum adesivo para dizer que aquela fábrica produz aquela bomba mas eu não vi ainda né não vi falar ainda a não ser uma aí de São Paulo que produziu algumas e teve que tirar no momento seguinte do mercado milhares de bombas dessas porque Muita reclamação, muita gente correndo atrás e aí tiraram todo o lote do mercado nacional, mercado brasileiro, porque muita gente reclamando, entrando na justiça e exigindo, querendo é, é, o seu reembolso é, do, do valor pago. Então foi um prejuízo muito grande para essa empresa. E eu não sei se eles pararam com o projeto de fabricação, né? Lá eles fabricavam lá, pelo menos o que o vendedor não passou, certo? então é aonde que eu não sei se eles continuam vendendo ainda, porque eu não, eu não corro atrás esse tipo de bomba aqui eu não corro atrás a gente tem, né? graças a Deus, é, é, realizado um serviço muito bom, utilizando dessa bomba então vamos continuar assim, aqui pelo menos vai ser assim, tá joia? e outras piscinas mais, que porventura a gente venha possuir inclusive a gente já abriu aqui, tá? A possibilidade de você, quem sabe, é uma pessoa que se aposentou, tem uma grana aí para investir, é uma pessoa que recebeu uma herança, quer investir ou ganhou na loteria ou fez essa grana e quer investir. A gente está passando vendendo franquias. Franquias de nossa, nossa expertise aqui em trabalhar com direção hidráulica. Tá joia? Então, se você é algum interessado, deixa aí embaixo aí embaixo na nos comentários ou melhor o comentário não vai ficar aberto aqui para a maioria dos vídeos tá você veja aqui o nosso vai estar aqui ó o nosso whatsapp e contate a gente tá joia você também que é mecânico e quer participar é, dessa é, comunidade de reparadores técnicos em direção hidráulica a gente está é, com acesso e inscrição abertas tá, para o nosso canal no Telegram, seja você de qualquer lugar do país e principalmente os que já mexem com esse tipo de serviço que é direção hidráulica ou direção de alguma maneira, bomba, seja de... É, veículos leves ou pesados, né? Gasolina, álcool, gás ou diesel. Você pode participar aqui do nosso canal, porque a gente vai sempre tratar de assuntos, né? Toda dúvida vai ser tirada ali por mim ou por algum membro do canal, tá certo? Então a gente vai disponibilizar também aqui na descrição, na descrição aqui do vídeo, o, o nosso convite, nosso link convite para entrar pro Telegram. Se você não tem o Telegram, baixa aí já desde já, né? Esse essa poderosa ferramenta tem sido melhor que o WhatsApp. Nós vamos disponibilizar também o WhatsApp aqui, porém a gente dá valor e comunica-se mais com o Telegram. Então você fica atento aí e venha participar com a gente dessa comunidade que está crescendo a cada dia aqui. Mas tem que ser mecânico, tem que ser alguém da área, tem que ser alguém que se interesse ou quer aprender mais sobre direção, de uma maneira geral, tá certo? E você que já faz parte desse mundo da direção, vem estar com a gente nessa comunidade que vamos, é, espero chegar aí, a pelo menos mil inscritos agora nesse primeiro momento. Tá jóia? então venha com a gente. Contate aí seu amigo, seu colega, desde que seja mecânico. Tá jóia? seja diesel, seja de leve, mas tem interesse em aprender mais sobre direção ou tem interesse em comunicar sua expertise, o seu, a sua informação sobre direção. Pode ser direção mecânica, hidráulica, elétrica hidráulica elétrica. Carros leves, caminhonetes, vans, caminhões, ônibus. Venha somar com a gente nessa comunidade e nos ajudar. A gente tem que se juntar. A gente tem que se fortalecer dessa maneira, se unindo. Tá joia? Então vamos continuar aqui no vídeo, nesse vídeo, falando um pouquinho mais ainda de outra bomba paralela aqui. Fabricação paralela. Parece com o original cheira como original mas não é original e os rapazinho lá do, do, do São Paulo né <risos> falou que é original 800 reais não é não é original não é tá muitos detalhes aqui que a gente pode estar abordando e falando muitos muitos detalhes mesmo que a gente pode estar aqui indicando demonstrando que por fora você pode ver que não é original Original, por exemplo, aqui a tampa. A tampa é uma das peças aqui que compõe aqui esse conjunto de outras peças, né? A gente vai falar ao longo do tempo a respeito de cada uma delas, né? Então, os principais defeitos, aonde que começa, né? Geralmente onde que começa os defeitos. Então a gente vai falar tudo sobre isso aqui nesse sistema tão joia, tão bacana aqui é do Honda. Esse carro emblemático, esse carro que todo mundo quer ter um depois do Fusca, o Honda é o mais cobiçado do Brasil. O né? japonês se deu muito bem. Venceu. Parabéns para eles. Tá joia? Então, não é para... a paralela não é original. Não é como original. Você pode perceber aqui pelo encravamento que há os cravamentos ou as marcações, o que você queira aí é, é, distinguir ou definir. Vou tentar segurar aqui. Olha só, aqui na original nós temos aqui uma inscrição, não sei se você percebe, SCA 1 dígito A. Paralela não tem. Nesse ponto aqui, olha, nesses pontos aqui, aonde que eu acredito ser fazer parte da prensa, né, que molda essa tampa, essa tampa é moldada e depois perfurada e criada, produzida aqui as galerias onde passa o óleo aqui por dentro. Aqui não tem, olha só, já começa por aí, né? Então você pode perceber que aqui o material aqui é mais liso, aqui é mais fosco, né? Pô, olha, eu posso ser bobo, ser tido como bobo, otário, babaca, em querer mostrar isso aqui, mas é a realidade. E conta fatos, como se diz, não tem argumentos. Então não adianta tentar argumentar, tá aqui. Por fora, na tampa. Eu posso mostrar para você diferenças aqui físicas é, da bomba paralela para a original. Isso na tampa, tá? Vamos aqui para cima. Aqui em cima, aonde são, onde que vai os conectores, são poucas diferenças. A gente pode perceber aqui, certo? O, o acabamento, o acabamento um tanto quanto diferente nessa daqui, na outra ali que está mais nova. É, e menos usada é, é mais evidente essa diferença né mas a mesma maneira que é aqui você pode perceber que é uma esfera aqui ó saliente aqui enquanto na original as esferas não são salientes todas as bombas Honda original que vem que sai dos Honda elas são assim tá todas são assim então você pode perceber já também com essa diferença né um acabamentozinho aqui é, é, aqui parece que é mais polido e tem uma quinazinha aqui já é mais redonda a quina, certo? e é menos polido, né? então são pequenos detalhes aqui. aqui nos conectores, aqui no conector de pressão, por exemplo, é a pouca diferença, mas tem. aqui eu tirei, como você pode ver aqui, ó, eu retirei a parte é, da pressão, perdão aí, tá gente, aqui é alimentação o conector aqui é de alimentação, onde que entra a mangueira mais grossa, aquele, aquele conector pretinho, tá? vou até trazer um depois aqui, é, eu tirei retirei dessa bomba aqui a parte da pressão para poder projetar aqui os conectores que a gente pode aplicar aqui e enviar para o pessoal aí de qualquer lugar do Brasil essas, esse kit conversão, tá joia? então aqui nessa parte há poucas diferenças Vamos ver que de frente, de frontal, se temos alguma diferença, temos poucas também, mas tem, né? Como eu disse, as esferas na original não é saliente. Ela fica, inclusive, tem uma proteção aqui, uma espécie de trava que entra aqui, né? Uma travinha, certo? E em pequenos detalhes, aqui no canto, em alguns cantos, não tem muita diferenciação aqui dentro aqui por dentro é também a mesma coisa tá a não ser por conta da bucha a buchinha que trabalha aqui dentro aqui ela é um pouco diferente na original tá certo então nós vamos perceber os detalhes aí aqui o conjunto de válvula né o corpo de válvula onde vai aqui um umas sequência de peças né tampa válvula e mola a gente vai desmontar outra e mostrar isso também na prática. Assim como nessas aqui. E agora seguindo aqui o fundo, o fundo dela. Você pode perceber que também tem pouca diferença. Pouca diferença no fundo aqui. né? Muito poucas diferença, A não ser pela plaquinha que eu tampei. Para não falar aqui e não dizerem que eu estou fazendo marketing negativo. De alguma marca aí mas tem muitas marcas que vem com essa plaquinha tá não é só uma só que traz essa plaquinha não plaquinha do nome identifica aqui a a bomba que é né o número a numeração o código dela e a capacidade de pressão que é de 110 bar a bomba original também é de 110 bar só que a paralela ela se ela chega com 110 bar ela dura aí poucos dias Poucos quilômetros, ela já perde essa capacidade Começa a ficar dura E nessas alturas o barulho está aumentando O zumbido é um zumbido É semelhante a esse Se você tiver com esse problema aí Sinal que sua bomba está com defeito uma é, minha sonoplastia aqui está quase boa tá? Mas é por aí Se você tiver um barulho como esse No seu Honda Infelizmente, sinto te dizer Mas já está com defeito Bomba não pode estar com barulho zumbido. Ah, é normal do Honda, o cara o mecânico falou pra você, né? É normal, não, isso daí é tranquilo, é normal. Vai parar, vai passar. Não passa, não. Isso só piora. E a bomba vai pifar. Não aceita isso. Não joga o seu dinheiro no lixo. 800 reais é quase mil reais. Você pode estar jogando esse dinheiro no lixo. Tá Ok? R$ reais dá pra fazer muita coisa, gente. Não podemos jogar dinheiro fora assim, não. Eu conheço pessoas, história de pessoas. Eu tenho lá no meu e-mail de pessoas que trocou quatro vezes. Quatro bombas dessas entrou no carro e não deu certo. Em menos de seis meses. Quatro bombas dessas. Soma aí quanto que dá. R$ reais. Olha, quase o preço da original. <risos> Se fosse na Honda seria melhor essa pessoa ter ido na Honda e comprado a original do que tentado aplicar essas paralelas É a triste realidade. Eu enfrento aqui diariamente. Tem momentos aqui que as pessoas perguntam: oh, "Você é original da Honda? Você é... você é alguma coisa aí da Honda e tal?" Porque eu só vejo Honda aí, ó, semana inteira. Não, não sou não, filhinho. Não sou não, querido. É, é muitos carros que dá problema assim mesmo, né? E eu, eu, o problema é meu, eu mesmo. É vazamento na mangueira, é vazamento na bomba, é barulho, é dureza, é vazamento na caixa. Então é um problema crônico aí que todo mundo conhece. Tá joia? Então aqui para finalizar esse vídeo de hoje, tá? Essa bomba que a gente vai abrir na próximo vídeo, você vai ver por dentro, assim como essa também, e ver a diferença, a comparação com a original de como que é feito por dentro tá e essa daqui por fim é a bomba kyb é a bomba que a gente utiliza é a bomba que a gente pega e coloca ali é a bomba que em é Empio. a Empio, ela é uma empresa de pernambuco se não me falha a memória região nordeste aqui do nosso país é, que produz que começaram né a produção dos kits. o kit deles é um tanto quanto diferente desse que está aqui demonstrado porque o suporte é igual a esse o suporte é igual a esse porém é preto eu não sei de que material que eles fazem lá se é de algum alumínio fosco alguma coisa assim se eles pintam não sei mas é preto pio. Tá jóia vou botar o nome aqui na tela tá aí tá ok é, e vocês busca lá porque eles vendem esse kit a um preço bem legal bem acessível com bomba ou sem bomba, pelo menos era assim, tá? Aí vem com a polia, uma polia parecida com essa também de cor diferentes. Polia que a gente produziu, tá joia com a usinagem aqui. Só que não ficou o projeto, não ficou bom. Os PK que ficou diferente, um tanto quanto diferente um do outro, né? Algumas bombas dessas, algumas polias dessa, ficou volada, então não seguimos utilizando essa polia aqui ainda, tá certo? É, preferimos. É, usar a polia original Quando a gente consegue tirar ela Sem empenar é um detalhe interessante é Que essa polia ela desempenha muito fácil Tá certo? Essa polia original Que vai aqui na bomba original Que vem né? Então a gente faz uma adaptação Retirando esse miolo dela Fazendo a furação Certo? Para o suporte Que é o mesmo suporte da bomba aqui KYB. Pode ser bomba ZF também, tá? Pode ser bomba DHB? Olha, aí já começa a mudar muito. Bombas DHB, a pressão, o bar de pressão dela é muito pequeno. É no máximo 90 bar. Algumas aí 95. Tá? Mas aí perde demais. A direção não fica boa. O ideal é bomba KYB. É 100 bar de potência. você vai ver aqui, ó. ó Cavado aqui 100 bar. A logo da Volkswagen está aqui embaixo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Está por trás aqui da tinta. Que eu escrevi aqui para poder distinguir. Sabe que é uma bomba nova? É uma bomba que a gente colocou. Mas como tinha muito ar. Ainda na direção desse carro. é Danificou essa bomba. E essa bomba aqui eu já não utilizo mais ela. Para aplicar em nenhum carro. A não ser para poder mostrar aqui como a gente está fazendo aqui. Tá certo? Mas é uma bomba nova. Né? E a gente, a garantia nossa, né, é de é de serviço 100% perfeito do que do que o cliente espera, sem barulho, com a assistência ali boa, né? Essa aqui chega a 100 bar, próximo da original que é de 110. Eu aviso o cliente, olha, a pressão vai ficar um pouquinho baixo, tá? Mas vai dar uma direção boa, suave que dá até para uma criança dirigir, até para uma senhora idosa dirigir. Então, é, é isso que a gente faz. É essa bomba que a gente coloca aí, utilizamos esse suportezinho que a gente tirou de uma outra bomba, já sucateada, para poder levar para o torno para poder ele retirar esse miolo e utilizar aqui das medidas, né? Para poder abrir e aí fixar aqui o suporte para podermos produzir aqui a polia para fazer conjunto aqui com a bomba KYB. Tá ok é mas existe polias disponíveis existe no mercado né l aí que é a gente citou é, e outros e em outros marketplace principalmente orientais tem dessas bombas vender na faixa aí de 100 a 150 reais você encontra dessas bombas dessas polias perdão para vender porque tem que ser 7 pk gente não adianta você tentar colocar 6 pk tá 5 pk muito menos porque não vai funcionar os sistemas ali as outras polias ali do conjunto de acessórios assim como alternador bomba d'água né vila brequinho que é o que toca essa bomba é 7 pk então não tenta colocar polia com menos pk tá certo manda fazer corre atrás e compra uma polia tenta tirar a polia que veio Desse carro. Tenta tirar sem empenar. Tá ok? Que aí você pode fazer o conjunto aqui. Que a gente vai mostrar depois no final. Como que vai ficar. E a gente vai seguir fazendo esse vídeo. Até o momento em que vamos demonstrar. Ele funcionando no carro. Tá joia? Então é muita coisa o que dizer. Você que veio com a gente até aqui. Tá? É muito bem seguindo aqui tivemos aqui uma interrupção mas estamos voltando aqui para poder finalizar o vídeo tá certo então como eu estava falando é, a polia ela não pode é, ser menos que 7 pk tá certo tem que ser a polia original ou você compra uma ou você manda fazer uma semelhante a essa aqui tá certo só que mandar fazer geralmente fica mais de 200 reais aí encarece muito o kit esse kit aqui a gente tem vendido hoje por 300 é 300 perdão mil e 1400 reais é 1399 instalado tá mas sai por 1400 reais à vista ok e aqui no caso aqui no nosso caso aqui você ganha a instalação porque se eu tiver que enviar para você em qualquer lugar do país vai ser esse mesmo preço 1399 reais Tá? Você adquire esse kit Esse conjunto aqui Mas temos aí a Dinamar a Dinamar também é uma grande empresa Essa peça aqui, por exemplo Veio de lá Ela compõe esse conjunto que vem uma polia também como essa Parecida com essa né Igual essa aqui De alumínio também Ela vem com os conectores ó. Esse conector aqui que é o que vem Que equipa da Dinamar Conector da mangueira de pressão tá? Ele conecta aqui a mangueira de pressão Igual está aqui ó. A exemplo aqui esse aqui é um bico conector que eu retirei e cerrei de uma mangueira de pressão. Então ele entra aqui certinho, tá, nessa nesse conector que vem no kit oferecido, oferecido aí pela Dinamar. Ele conecta-se perfeitamente aqui. A medida é certinha. Tem alguma coisa aqui dentro? Não. Tá certo? Então, não, tá amassado aqui meu meu conector. Ele tá amassado aí, ficou fora de medida, tá vendo? Tá meio amassadinho, aí ele não entra direito perfeitamente. Mas se eu pegar uma mangueira ali, vai entrar, tá? Essa aqui é outra, né? Outro outro outro sistema que veio também. Gente, me perdoe, tá? Porque eu tô tendo que filmar aqui ao mesmo tempo e falar e demonstrar. Aí de vez em quando encosta aqui no suporte e ele cai. <risos> Mas vamos seguir aqui, tá? O importante é o que a gente tá falando aqui. Olha só, esse aqui é uma mangueira, é um conector que vem na mangueira, ele é diferente, ó. Diferente um pouquinho do original. É que a gente tem estudado aqui. Uma maneira de fazer um conector, a gente está aqui, ó. Com o processo de montagem aqui. Inclusive a gente vai é, passar isso também para você. Certo? Como você pode fazer ou adquirir esse conector que vai estar disponível aí no, no ML. Tá do nosso país, então você pode entrar lá na nossa loja no canal Direção aula Kaleká e ali você pode adquirir esse conector individualmente, tá ok. E mais a ideia é de passar a maneira como você fazer esse suporte aqui tem outro conector também que foi produzido, tá por alguém. Ele foi, foi produzido aí por alguém no país. Aí chegou pra gente aqui. A gente teve que trocar a bomba, né? Todo conjunto ali. O carro já estava rodando há muito tempo com esse kit, mas era um vazamento, né? E aí a gente colocou outro conector lá de outra maneira. E aí ficou o um serviço entregue ali com garantias. E aqui é o suporte que a gente faz. Você vai receber as medidas. A gente vai estar tá falando das medidas e suporte. Tá certo? É um detalhe à parte. É um, uma uma sequência de vídeos que a gente vai falar só disso daqui. Tá OK? Então você vai perceber que tem como, tem jeito da gente sair com o serviço e atender o cliente que está aflito. Muitas vezes aflito precisando daquele carro. É, carro não é somente luxo não, é é muitas vezes em muitas regiões é necessidade necessidade extrema, é para transportar alguém doente, é para carregar um filho uma filha, um neném é para transportar a família, é de casa é item necessário de casa, certo? inevitável inevitável de, de não ter tá, tá ok? É, e assim a gente vai estar tá falando do suporte que a gente faz aqui é numa usinagem, é no mestre lá serralheiro, ele tem lá a máquina né que corta com precisão parece que é a laser eu não sei bem exceto como funciona aquela máquina mas a gente vai falar a respeito a gente vai lá e vai mostrar lá a máquina funcionando em funcionamento e vamos falar bastante a respeito de como você pode fazer esse porte aí você é mecânico tá você é colega mecânico dono de onde oficina preferencialmente então você vai ter aí a condição de medida de material utilizado e tudo mais aqui para poder fazer esse suporte olha só esse aqui é o de alumínio olha aí tem semelhanças ou não tem É, né? esse aqui é de alumínio então você pode ver aí que poucas diferenças e a gente vai falar também dos parafusos de fixação não tem nenhum aqui mas no próximo vídeo a gente certamente vai ter certo os parafusos que fixa a bomba lá no bloco do motor tem que ser um parafuso especial com a dureza aí de no mínimo 12.9 tá? É, aqui na nossa cidade eu só encontro parafuso Allen Eu não sei se você vai encontrar parafuso torque, sextavado, eu não sei Allen, mas tem que ser parafuso rosca 8mm E é, dureza de 12.9 não sei se o termo certo, correto é esse que, que eu utilizo Se não for, alguém me ajuda aí e me fala como que se fala certo? Mas o parafuso é dessa medida é, e a gente vai estar tá falando demonstrando ele aqui também vamos encerrar por aqui tá a ah, última coisa que eu quero mostrar aqui a semelhança aqui com a posição de fixação ó. é muito semelhante né a original então por isso que casa tão bem lá certo? por isso que vai tão bem lá esse sistema tá ok então é isso aí gente vamos embora para o próximo vídeo falando aqui agora um pouco mais por dentro comparação comparativos do, do, que, do que vem a ser por dentro das bombas tá e na sequência vamos falar item por item depois nos próximos vídeos então muito obrigado tá você que conseguiu chegar com a gente até aqui, e eu espero continuar te vendo por aqui. Deixe o seu like, deixe o seu compartilhamento, compartilhe com seus amigos, certo? É, traz aí uma resenha, nosso WhatsApp está aberto a todo tempo, talvez eu possa te ajudar ou não, ok? Talvez eu possa te atender ou não, fica ciente também disso, mas se inscreva, de alguma maneira se inscreva no nosso canal porque aqui a gente tem utilidade tem assunto sério e coisa assim de muito valor, pode ser útil para você aí, você mecânico, aplicar no seu serviço, na sua oficina aí, ok? Forte abraço!